É um campeonato. Ah, tá voa pro voto! Espero que trava de novo. Assim, ah, dando um pouco de contexto, o vídeo é basicamente Bad Wars, mas eu tento socializar. O vídeo, sei lá, acho que ele ficou bem engraçado até. E é isso, basicamente espero que você goste. Assista. Inclusive você sabia que uma, apenas uma pequena porcentagem de vocês que estão assistindo esse vídeo estão subscritos no meu canal do YouTube. Tá, mas né? agora falando sério. Se inscreve aí, por favor. Eu tenho que alimentar gatinhos. Bom dia, meu povo. Vídeo de Minecraft, que novidade. É como se eu estivesse gravando isso agora toda hora. É. Meu objetivo dessa vez... Ah, eu me matei. Meu objetivo neste... Oh. Ah. O meu objetivo nessa vez é fazer um amigo. Sim. Mas basicamente no vídeo de hoje, meu objetivo é encontrar um amigo, por isso que eu estou inclusive no maior servidor de Minecraft do mundo, com seus incríveis 126 mil pessoas jogando. Eu vou tentar ganhar uma partida de Bad Wars enquanto eu tento fazer um amigo. Quarentena vem, vem. Agora nossas amizades foram limitadas a simples jogos quadrados. Beleza, a primeira pessoa que vai tentar me atacar, eu vou tentar fazer uma amizade com ela. Aqui umas habilidades para eles quererem se enturmar mais comigo. Aparentemente a gente não tá. Ô, oh, ô, oh, oh, oh. tem que ser mais rápido, porque senão o cara vai fazer esse tipo de coisa. <risos> F. Ah, esqueci de. <risos> Eu sou muito estúpido. Fight. You want to be my friend. Falei pra ele que ele quer ser meu, meu amigo. A gente já conseguiu um amigo. Tá, beleza. Conseguimos um amigo, gente. Tá muito mais fácil do que o vídeo do gringo. Brasileiro, um gringo zero. Pelo amor de Deus, é piada. É piada. É piada. É piada. Cace eu não devia ter pego isso. Eu não sei porque eu peguei isso. Nem dá pra cobrir a inteira Ah, vou pro meio. A Katsuki, que carregamento de shanks é esse? Vocês não conseguem ver muito pouco do, do mapa. Amigão, se você continuar reclamando, eu vou diminuir mais ainda O verde Pronto tá na minha cama Ou não Tá, ele tá na minha cama Eu não vou, eu não vou ser chato Eu não ligo pra ganhar. Eu vou pedir pra ser amigo dele Green, o anti be my Eu perguntei pra ele se ele quer ser meu amigo What is that mean? Eu só quero eu sou que era um amigo. Ele mandou um pedido de amizade. Tô louco! O homem tá irritado comigo, viu? O homem tá irritado. <risos> o, o, o homem ali, além de maquinado, está irritado. Nossa, eu tinha esquecido que não dava pra construir ali. Ai, Pixa, você é estúpido. Cara, eu tô trocando tanto de textura que já virou um bagulho natural pra mim. Por que eu tô tão horrível? Ah, verde ali. Vamos ah, gente. mostrar um exemplo de habilidade. <risos> não vou nem falar nada. Eu não sei o que pessoa é. Sai daqui, eu não gosto de você. Não gostei da sua camisa. Um mic top. me <tos> meu Deus. Ai te Vai, me deixa, eu vou ter que te matar <risos> <risos> O cara não quer ser meu amigo, velho Ninguém quer ser meu amigo Eu tô te perguntando Amigão, se tu poderia por gentileza me responder Vem <risos> Que? Como é que ele acertei o segundo hit? Fala que você não quer uma TNT Se ele não vem com uma TNT Beleza Era isso que eu queria, amigão Eu só quero um amigo, velho eu Não tô pedindo 200 reais Eu não tô pedindo uma passagem para o Canadá Tô pedindo sua amizade Eu devia estar tá acabando com esse cara eu, Do jeito mais rápido possível Que eu quero fazer novos amigos Beleza, agora que ele perdeu a cama Perdeu a cama Eu não vou deixar você sair também, não Eu não vou deixar hum. <risos> Eu sou... Eu sou o meu farrago Aí fica que você me ajuda Só pra depois me julgar depois Faz o seguinte Móilo <risos> Ah, vai ficar fazendo essas palhaçadas aí Quem tá vindo é o amarelo Rápido, peguei a cama Droga, um hitzinho Yellow, do you want to be my friend? Eu perguntei pra ele se ele quer ser meu amigo Acho que é meio rude logo depois de eu ter acabado com... <risos> ok Ok, ele aceitou ser meu amigo Uh, Ele acha que eu não tô vendo ele? <risos> tá ok, eu vou propor um desafio a mim mesmo a partir de agora eu não vou mais ficar de tesoura. Eu sou uma pessoa que mente bastante a mim mesmo. Sei lá, velho. Tudo tesoura de bloco quadrado. Ele tá pensando em ir pra minha ilha? Eu nem penso, tá? Eu acho que eu não tô vendo ele. Eu acho que eu não tô vendo ele, né? Não, sem quebrar minha cama. Eu tô pensando em comprar uma armadilha pra você. Você tá me entendendo, né? Tá falando a minha língua, né, moleque? Você é um... pedaço puta. Vou pro Void, moleque. O cara me traiu, velho. Porque eu comprei a armadilha errada, mano? O cara traiu minha confiança. E ainda tentou me matar. Vocês estão vendo? A cara de um. de um de um cara desse. Com certeza. Pô, o que tá acontecendo, velho? Eu só queria um amigo. um amigo que fosse leal, um amigo que fosse gentil. Mas aparentemente esse mundo é muito cruel. É muito cruel. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Não, ninguém me respondeu.